Fala galera, hoje a gente vai fazer um vídeo aqui no canal Denis Flaret. Dessa vez a gente vai fazer sobre o canal Jogo Aberto Hoje a gente vai fazer um vídeo aqui no canal, né? Que coisa, hein? Hoje os comentários estão assustados com o Flamengo É isso mesmo, estão assustados com o Flamengo E tudo a gente vai falar sobre esse E tudo a gente vai falar sobre esse jogo de Flamengo-Corinthians mas antes, eu quero que você se inscreva no canal, deixa o like, quero escolher like, deixa o like, tá bom? E ativa a notificação para você não perder nada. Vamos pro vídeo? Aí também, vamos pro vídeo, bora, bora pro vídeo. Benilson, o Flamengo não perde a oito jogos e até por coincidência a última derrota foi pro Corinthians, o brasileiro 1x0, é com contra é. do Rodinei. A gente Sim, até é. comentou bastante aqui. Só que agora o time engrenou, encontrou um padrão tático. E os jogadores mais importantes estão num grande momento. Quando você vê um Gabigol que se sujeitou a mudar de função em campo para jogar ao lado do Pedro. Quando você vê um Everton Ribeiro muito bem entrosado outra vez com o Arrascaeta. Os volantes finalmente se acertaram, que era um problema, até a venda do William Arão. Enfim, hoje você vê o João Gomes e o Thiago Maia... E tem o Vidal ainda como sombra. A defesa não tem como não exaltar o momento do Léo Pereira, que foi tão criticado e que hoje acho que merece uma redenção, porque vem fazendo um papel importante ali com o Davi Luiz. As laterais, o Rodinei, quem diria, virou titular. O Felipe Luiz resgatando uma melhor forma física. E também o goleiro Santos titular, tá bom pra você? Para, para, para, que o Ronaldo tá passando mal. Para, para, gente. Para, Laurel, que ele tá passando mal ali. Meu Deus ai, do céu. Ai, ai, ai. Meu Deus do céu, Loirão. Assim, é assim, óbvio... Você passou mal, né? No sábado, tá só para lembrar com o time e... reserva, hein? E, loirão, em pleno Morumbi. Loirão, e esse time reserva, você citou, por exemplo, um, que é o Vidal, que logo, logo pode ser titular, né? Ou fazer parte do time dos 11 inicial, de iniciais ali do, do, do jogo. Rapaz, esse time, esse time do Flamengo, você falou são oito jogos, perdeu pro Corinthians com o um gol contra do Rodinei, mas o Flamengo foi melhor naquela, naquele jogo também. O problema, o Flamengo já entra em campo vencendo por 2x0. O Corinthians pode até marcar gol. O problema é não sofrer gol. Posso te fazer e uma é... perguntinha? Você é louco, Loirão? Pode fazer, Loirão. Um pouquinho quem... fora do contexto. Pergunta, Loirão. Quem vai, quem vai avançar, Loirão? Não. <risos> Será que o Palmeiras também tem que começar a ter medo? Medo do que? Luizão? O que tem que ter medo é o, o Internacional contra o Fluminense, o Fluminense tá voando. Não, o medo não é respeito. Ah, então tá, não precisa não, ter medo, Não, mas para aí, eu tô, falando, eu tô falando porque, de repente, eles podem se encontrar numa Libertadores só aí, por isso, ainda. Mas aí é a briga de cachorro grande. E vão se encontrar no Brasileiro logo, logo, agora. Aí é a é briga de cachorro grande, mas, cara, vamos falar real, vamos falar real. Eu sei que o Ronaldo tá com, uma, tá com uma esperança, assim, pequena, mas ele tá com uma esperança, como o um corintiano. Mas esse jogo, aí, esse jogo aí, esse jogo aí, assim, pra, tipo, deixar os corintianos tranquilo, tranquilinho. Vai ser 3x1 pro Flamengo, vocês vão ainda marcar um gol. O Corinthians vai marcar um gol ainda, vai ser 3x1 pro Flamengo. E aí fora os ameaças, porque vocês vão ter que se expor, vocês vão ter que buscar o gol, vocês vão ter que se expor. E aí o Flamengo vai, vai, vai amassar. Vai fazer o segundo tempo, vai ser que ele não tá mais comigo. Sabe aquele bobinho? Oh. Rondo, como se diz. A gente é, fala tanto, ah. não é desse meio do Flamengo para frente, aí porque é espetacular. Só que, por exemplo, não ganhou do Atlético Paranaense da Copa do Brasil, mas também não tomou gol, ficou no 0x0. 0. E veio jogar aqui em São Paulo e também não tomou gol. Flamengo flamengo não tomou gol? Não, aqui na Neoquímica Arena. Não. Flamengo, então o Flamengo não tomou gol. Tá tomando poucos gols. Ixi, Loirão. Isso, isso, é esperan... isso aí é esperança. Isso aí é esperança. agora calma. Só é que não. não. Pro Ronaldo? Calma. É... É. Quanto foi mesmo São Paulo e Flamengo no final de semana? Também não tomou gol, né? Era mas o, o segundo gol ah, não valeu. Ah, mas era reserva, O segundo reserva, gol não valeu. O é segundo gol não valeu, porque já tinha praticamente <risos> acabado o gol. O segundo gol não valeu. É bom provocar. Se não, gol não fosse valeu. assim, né, Dê? De... Loirão. Ah, e se o futebol fosse tudo feijão com arroz, tudo sempre a mesma coisa. Mas tem um molho, <risos> tem um tempero. E a gente adora. Tá aí galera, esse foi o vídeo do canal, vídeo curto né, mas essa, vit... o Denilson foi bem hein? foi bem nas palavras aí exaltando a vitória do Flamengo, hein, que coisa hein? O Flamengo tá destruindo todo mundo, todo time, hein todo time brasileiro tá destruindo será que o Flamengo pode passar do Corinthians acho que sim, né, já tá tem vantagem né? Do gol que fez lá. Dos dois gols que fizeram lá no Química Arena. Mas, cara. Que coisa, hein? Os comentários estão assustados com o Flamengo. Estão assustados. Já pensou, né? Esse Flamengo tá demais, hein? Tá demais. Tá jogando bola. Cara, eu vou falar um negócio aqui. O Paulo Souza, na época. Na época, quando o Paulo Souza assumiu o Flamengo. Todo mundo achava que ele ia... Fazer história no Flamengo, todo mundo achava que ia conquistar títulos no Flamengo Todo mundo achava, né? todo flamenguista Mas, né, acabou sendo esse negócio aí, acabou você esse negócio Perdia, vencia, empatava, né, e o time não, não conseguia, entendeu? Né? Então, cara, belo trabalho do Lival, cara, merece uns aplausos da torcida quando esse cara fazer história, Quando esse cara fazer história Quando esse cara conquistar títulos do Flamengo Máximo um, Dois, dois, já tá bom Já tá bom, ou um Não sei, né Mas precisamos dois, né Que é a Copa do Brasil Que é o Brasileirão E a Libertadores, né Se esse cara ganhar Libertadores Brasileirão com o time do Flamengo Ele vai se aplaudido pela torcida, né né? Então, tomara que o Dorival faça um ótimo trabalho, né? que conquista títulos, né? assim como fez o Jorge Jesus. Né? E olha, o Dorival não tem nenhum título de Libertadores, não tem nenhum título. O time, ele conquistou a Recopa Sul-Americana, mas na época né? ele conquistou, né? mas ele vai conquistar títulos Importantes pelo Flamengo. Se Deus quiser, se Deus quiser. Se Deus não quiser, e é isso. Mas Deus nos quiser, não vai acabar em sendo derrotado, né? Mas é isso. Inscreve se inscreve no canal, deixa o like. Quero chuva de like, ajuda a gente, tá bom? Ajuda a gente, quero chuva de like, tá bom? Ativa a notificação pra você não perder nada. E compartilha pra galera, muito importante. Compartilha pra galera, tá bom? Vamos lá, chegamos aí, vamos chegar a mil inscritos, tá bom? Tá bom? Então é isso, valeu, fui!